Normalmente 5 6 da manhã, quando fechava, ia na padoca, ia na padoca. Você é, falou eu lembrei de uma ótima balada muito famosa chamada Coqueluche. Coqueluche. coqueluche. coqueluche. O pessoal do ABC aí vai lembrar. Se alguém, você lembra? Lembra? lembra lembra. Ele, ele chegou aí lá, né? A ah, matinée. <risos> <risos> <Matinê>, nossa! <risos> matinê velho, matinê cara. Opa! E, cara, mas sempre deu no... Coqueluche.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 cara, era muito cara, eu tenho uma cena que nunca sai da minha cabeça essa me marcou pra caralho eu o tava lá no Inferninho. o precursor do emo, não é? é. é isso nossa, se você é. falar isso pra um gótico ele vai te matar, velho vai mesmo ah. vai mesmo, cara se tiver assim, algum gótico aí ouvindo tá? deixa e? nos comentários aí é, comentários maldosos vai <risos> vir, viu? É, a filosofia você do gótico aí, do emo pra você aí que é, que é o gótico, como o André disse, pra você que é predecessor do emo Manda uma mensagem aí pra nós. O André, explica pra ele, vai. <risos> e, cara, eu entrei nesse inferninho, eu entrava lá, e ia correndo pro inferninho. Adorava, cara, né, cara? Tocava, puxa, tocava muita música legal lá, né? E aí, cara, é... tinha um... Tava tocando aqui Sister of Mercy. Você lembra dessa banda? Não sei se você lembra, André. André deve lembrar. O Elcio, well, se não sei. Muito bom. Talvez eu conheça, não... mas de nome não... E aí, cara, tinha um cara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 É muito... E a balada era bonita, reais. e a balada era bonita, né, tipo, uma puta balada fechou legal. a balada, virou o dono do camarote. Não, não, a balada mó <risos> é. é legal, é, tipo isso, aí eu cheguei lá, ô moço, tudo bom? Quanto que é o combo de vodka com o energético e tal? Aí ele falou, isso é, 100 reais, eu, com 300 no bolso. Aí eu virei pro cara e falei, caramba. então me dá dois. É não, três não, <risos> guardar a grana, então me dá dois, velho. É, aí aparecia. Um, né? ganhou outro mas eu parecia o rei do camarote cara tipo sentei na na, na assim, base com as duas garrafas como velho e no interior é por isso que eu falo interior para beber é bom para caramba que é o bagulho barato é, né? é mais barato né cara mais barato em São Paulo puta mais... merda um barzinho que eu gosto de ir em São a Paulo diante. aqui um pub é o Blue Pub eu adoro o lugar é legal Você a chama? banda é boa Blue Pub, a Blue pub. É, é muito legal é um dos pubs preferidos aqui de São Paulo o lugar é muito legal só que assim, lotado sempre, né, mas assim, o lugar é muito legal, a banda que vai lá, geralmente as bandas de rock, são muito legais. Eu acho que eu muito fui lá lá, cara. É, que tem um, se for, depois que você tava reformado, tinha um, você ia o lugar, descia, tinha um palco, parece uma casa velha, e aí, é, na direita cara. você desce e tem um, um espaço aberto com um palco. Eu acho que eu fui é, sim, então, cara, lá é, é muito, muito legal, bom. cara. Eu adoro lá, eu vou direto tem uma balada empresa. na frente dele, não tem na esquina? Não. Uma outra balada, não tem?